Agora, com o auxílio do back track, eu convido você a tocar junto comigo. Como então seria você juntar todos esses exercícios em um só. <música> Dois shapes diferentes e agora a junção deles acaba ficando pentatônica, três notas por corda. <música> Então, seria este exemplo. Aqui nós fazemos um vai e volta. Os arpejos diminutos. Primeiro, a sua fórmula tradicional seria da seguinte forma. 12, 15, 13, 16, 14, 17, 15, 15 e aqui acabou a primeira parte Beleza?